família, tranquilidade, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus. Bem-vindos aí, mano, a mais um vídeo. Mano, é o seguinte, hoje eu parei pra pensar, pensei, repensei, pensei mais um pouco e falei, tô em 2020, tô iniciando uma, umas gameplays no Free Fire, tô aprendendo. Agora, como é que será que funciona a comunidade quando pega alguém que não manja jogar? Eu ouço muitas pessoas falando mal do jogo, mas será que as pessoas realmente não são legais? Então, mano, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui no botão de gostei, se inscreve se você não for inscrito, que isso conta muito, hein, mano? Ó, vamos lá, meta de 4 mil. Só você pode me ajudar, hein, mano? Então compartilha esse vídeo aí com o um amiguinho. E só nós, vamos lá, mano, vamos ver como é que vai ser. Provavelmente eu vou encontrar players mais novos, assim, na Free Fire. Mais novos que eu falo é, tipo, é, geração, aquela geração como é que se diz? Deu branco. Aquela geração mais Nutella, um pouco mais nova também, tá ligado? Aquela geração um pouco mais menorzinha, tá ligado? Criança pequenininha de idade, sabe? Então, mano, vamos lá. Só Deus sabe o que vai acontecer, meu querido. Mas eu conto com você. Vamos lá, vamos lá. Bora ver como é que vai ficar essa gameplay. Primeiro de tudo, eu vou começar com dupla, beleza? Depois eu puxo um squad. Mas vamos começar com dupla, porque, mano, vamos lá. Vamos com calma, que eu também tô com medo. Pode acontecer. Então vamos lá, vamos jogar e vamos ouvir o que vai dar, bicho. Alô? E aí, mano? estão me ouvindo aí? E aí, mano? estão me ouvindo aí? Alguém tá me ouvindo aí? Aê, moleque. Beleza? Mano, é o seguinte. Eu vou avisar aqui no começo da partida. Eu ainda tô aprendendo a jogar, beleza, mano? Eu vou seguir vocês, Tá? Jogar ah, então já era. Fechou então. Aí, ó. Squad perfeito. Vamos upar a conta dos caras agora, então. Mano, eu não vou ser o líder. Na moral, eu não manjo mesmo, tá? Vocês que escolhem, mano. Só vou seguir. Bora, bora, bora. Mano. Vou entrar aqui. Deixa eu ver. Não achei nada ainda. Achei uma arma aqui. Opa, achei duas arminhas aqui. Boa. Oxi. Ô, um me... beleza, onde tá? Beleza, aonde tá? Perto da escada, né? escada? Beleza. Ah, beleza, gente. boa, boa. Caraca, mano, estourou. Valeu. Mano, é o seguinte, tem gelo aqui, ó. Eu vou passar pra alguém porque eu não sei usar gelo, mano. Alguém quer usar? Alguém quer usar? Eu não tô tá vendo muito. Ó, eu vou mandar aqui, peraí. Tô. Pega aí. Beleza. Aí, qual que é o segredo, tipo, que os caras falam pra dar headshot mais fácil aqui? Tipo, os caras falam capa. Uma... Eita, bexiga! Eita, mano, tem um pinguim aqui, velho. Ping é, é, é, caramba. É, o tinha aí gelo pra aí. Tá meio bugado sua voz, mas dá pra entender mais ou menos. O pinguim pinguim, gelo. Ah, pode crer, mas ele sumiu, mano. E eu não peguei gelo, não, velho. Preciso pegar um capacete, mano. Planador. Caraca, eu só tô recebendo mensagem aqui. Tiro na cabeça, mano. Mateus, cara, é brabo. É tropeçou, foi? Eu dei pra sair, cara. Puts, Grilo, tu saiu, eu mano. Tô... Caraca, eu... velho. E saiu? E aí, tu escutou aí? Falou que apertou errado. E saiu. Nossa, mano. E, e agora já era? É? Eu já era. Nossa, que mancada, é. mano. Putz, mano, tem alguém atirando nele, velho. No personagem dele é desaparecido da vida. Ô, Enzo, tá ouvindo nós? Eu acho que o Enzo mutou a gente, hein? Ufa. Mano, se bater alguém lá atrás, hein, mano? Na moral. E é, é de boa andar separadão assim mesmo? Não, não tem que andar junto. Só que arma aí. Mano, eu tô com uma arma pesada aqui, velho. É tipo uma grandona, tá ligado? Um 40, alguma coisa, sei lá, bichinho. Essa arma aqui, ó, na minha mão, ó, 40, não. Essa arma Essa arma aí pega que é boa. Deixa eu ver, qual? 40. MP40? Mas ela não mira, né? Não, mas tu tem que jogar tu tem que jogar uma aqui que mira e uma aqui não, entendeu? Porque se o cara vir atirar de perto, tem que atirar com essas que não tem mira. Dá mais bala ligeira. Ah, pode crer. Aí, ó, tu solta essa 12 aí, ó. Essa tá na costa. Eu aí daí, eu uso aquela. Mão e pega essa aqui. Aquela lá. Pega essa aqui, é, Beleza. Aí, tipo, Peraí, como é que eu não, ainda é, não sei soltar é... essa bexiga, não, velho? Como é Beleza. Aí, tipo, de perto eu uso a MP40. De perto, cara de de pé tu tira. Beleza. Drone foi ativado. Ó, Aonde, aonde? mesmo. Aí. aí. Tá prela, eu tomei, mano. Ah, meu Deus! O cara tá aqui, ó, hein? Meu Deus! Tem nas costas, mano. Ah, um capão, ah, veio outro, mano Tá, bexiga aí, Caprelo, Tá os cara tá? Os cara fritou eu é. Os cara fritou eu, bicho tá do... E aí, mano? E aí, velho, beleza? Oh, aleluia, alguém tá falando comigo Aí sim, hein? E aí, cara, beleza, mano? Oh, beleza, mano. Caraca, é le... aí tá ah, bem Pega é aqui, é aqui, ó, é aqui, ó. Agora sim, bicho, alguém é que... falando comigo Eu tô animado agora, jogando Não, eu tô falando sério mesmo Você também tá falando sério? Ah, mano, que da hora, pô eu Não valeu chorar, cara Aquila merda, bicho <risos> não, cara. Não. <risos> E aí, mano, da hora? Como é que tá? Olha, é o seguinte, eu preciso ser muito real aqui, hein, velho Pra vocês, eu não sei jogar muito, muito não, Deus, cara. não, não, eu tô falando sério, velho Eu tô falando muito sério isso não é uma trollagem, tá bom? Eu vou seguir vocês, ó, eu vou seguir vocês, mano, porque eu não sei, é sério, mano. Se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito contente, mano. Eu não sei se tem, não. Beleza, vamos ver qual que vai ser, então, se vocês, vai, vocês vai, não vai, sabem vai, tá. mesmo eu tá metendo louco. Mano, na última partida eu caí com os caras e os caras foram num lugar lá, mano, onde tava indo muita gente, velho. E a gente perdeu muito rápido, mano, porque eu não... Ai, eu não... Sim. eu não, não... aqui tá, aqui é também é mil grau aqui já tem gente já Poxa, Aí vocês quebrou vocês quebram o barril do cara velho nossa eu... agora agora o cara né? não é... É. caraca vocês estão achando que eu tô de brincadeira né velho é tô sério de aqui, eu vou matar geral, ah, tá, tá de boa aí. eu tô com a granada já dá para fazer alguma coisa é. já já tô com a granada tem cara é. caraca bicho só ficou pistola aqui mano Tá tá bem não, mano, eu não vou ficar com gelo porque eu não sei usar. um cara, o gelo, o gelo, Tenente, Tenente, eu tô tomando tenente nas costas. Pega aí, aí, cara. Pega aí, Ai, tomei, tomei. Tem, peraí, peraí. Ah, tem só, Tô, tô. Tem um Ô, Cacilda, tá bom, tá bom. que susto, velho. Peraí que eu salvo. Salvo pela parede, salvo pela parede, pela parede merda. Cadê o cara que tava comigo, bicho? Valeu, velho. Eu também fui um crocão. Boa, moleque doido. Tu joga muito. Eu um cara... Mano, eu matei que é um cara monstro, velho. É muito, é muita emoção pra mim matar um cara mestre. Como assim? Cadê o cara? O que, que é um eu cara mestre? O que, que é um cara mestre? É um cara que tem a pata de... Usa uma camisa de mestre, camisa vermelha. Ah, entendi. Tá aqui, ó. Calma aí que tem umas paradas aqui, ó. Boa, isso aqui é pra recarregar, né? A vida. Tá prelo. é. É, ó, tem a um tio aqui, ó. Parabéns pra você. <risos> tá se me tirando, né, garoto? Tá se mano, me tirando, aí, tá -se né, garoto? Só no sozinho aqui, ó. Só no um sozinho. Esses assim, <risos> caras tão tá me. Pro tá eu sacan... Tá me... Tá me é, sacanagem de... comigo, né? Oh! Ai, caraca! Por que, que só eu tomo tiro, velho? Ninguém toma tiro aqui nessa miséria. Ai, não, mano, o cara, tem calça, o cara tá de calça e de gelo. Qual é a W. A MP40 e a W, que ele tá? Bota de gelo aí, bota de gelo aí. Bota de aí, bota de gelo aí. Vai, vai, cadê, cadê? Olha, ele correu pro outro lado, mano. Vai que eu distraí ele. Mano, ele correu lá pra outra casa, lá atrás. Ele tá nessa casona aqui, ó, do lado, ó. Lá atrás, ó. Ele correu lá pra trás, ali, ó. É... É, essa casa aqui atrás, aqui, onde eu tô indo, ó. Eu não sei o nome dela. Ah, ele tá aqui atrás da lixeira, bicho. Ele tá aqui atrás da lixeira, aqui, ó. Ó lá, viu, viu? Viu? Nossa, o que também. que foi isso? Vem, vem, vem, vem, vem. Tô indo, tô indo in. Ele tá aqui do lado, ele tá aqui do lado vai, vai, vai, vai. Boa, garoto Ih, eu não tenho... Eu não tenho ferrou -se. Cadê o cara? Kit tá Ferrou-se Eu não tenho o Kit, mano Fudeu Pô, tô... oh, quer dizer, eu tô... ferrou Ah, tomei de novo, mano Da onde que esse cara tá, velho? Ah, ele ali, ó Que gay Filho da rei parigas, velho Tô comendo, tô comendo. Ele tá aqui comigo, mano, escorreu pra cá, correu pra trás da casa Ele tá se rilando, provavelmente cadê outro Ele tem medo? Oh, alguém tem medic kit aí, mano? Tô muito errado. Olha, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui atrás do gelo dele Tomei, ah, mano, para com isso, velho, que isso, mano Pô, Grilo Olha o cara aqui, velho Tá com nós aqui, ó oh. Tá com ele e com o Lucas aqui Correu pro outro lado Ele tá derrubando nós, só Vem, Zé <risos> Adeus, grupo Ele deve tá mais bravo ainda Porque eu não tinha nada pra ele pegar, velho Eu só tinha coisa ruim, mano Oxe, o Zé Zé, tá bugado <risos> oh, Oxi Ô, oh, ô, oh, tenente Ô, oh, tenente Ô, oh, tenente Vai tá tomar um cocão, ele Ih, rapaz Ih, rapaz Aí lascou saudade, tá tomando saudade. Putz, grilo. caraca. Ô, rapaziada, é o seguinte, mano, eu vou sair aqui, velho. Mas valeu aí, ó, obrigado mesmo aí vocês que, que jogou comigo, mano, beleza? Ó, é o seguinte, de verdade, eu não sei, eu tô fazendo um vídeo aqui, porque eu queria conhecer como é que funciona a comunidade do Free Fire. Eu ouço falar muito mal, tá ligado? E aí eu entrei pra saber como que vocês tratam as pessoas que tá começando. E foi muito massa, viu, mano? Continua assim vocês, rapaziada. Eu vou me despedir por aqui, beleza, mano? Tamo eu junto. Vai eu já, eu beleza, demorou Mano, eu vou, pode mandar convite e depois eu vou adicionar Tá bom? Valeu, mano, tamo Vai. junto, obrigado mesmo, é nóis, hein? Valeu, valeu. Bom família, é isso aí, mano É, você viu como é que é Eu fui é, recebido aí por Por um squad e por uma dupla, mano E os moleque, ó, filé, da hora Gente fina, valeu mesmo, eu falei que eu não sabia Jogar, eles não levaram em consideração, pensaram que eu tava Zoando, mas quando na verdade é real É verdade, eu não sei jogar mesmo, tá ligado? Então é isso, família, valeu, mano, eu espero que você tenha Gostado do vídeo, tamo junto, até a próxima Valeu? Ó, comenta aí, mano. Bora 4K. É nóis conto com você. Valeu.